Olá galera, canal Faixa Verde, Para quem não tá inscrito aí no canal, pode se inscrever, tocando aí na campainha, dando, deixando seu like aí, curtindo e se inscrevendo, e também fazendo seus comentários, tá? Hoje a gente tá aqui no canal para falar de uma coisa bem simples, que a Sony liberou. Ela já tinha liberado para quem era cliente do Nexperia, né, quem tinha lá os celulares dos Nexperias, ainda já, já tinham acesso a isso. E agora a Sony também tinha liberado recentemente, há mais ou menos um mês, mês e meio, o uso para o iPhone dessa plataforma. E agora hoje está liberado para o Android na Play Store, eu tô falando da plataforma do Playstation, tá? Uh, PS4 do aplicativo uh, onde você vai conseguir jogar online com o PlayStation. Então vamos lá, vou até baixar aqui e mostrar aqui para vocês. Uh, o meu PlayStation está em outra área da casa, né? eu tenho um PlayStation também. E agora o que, que você tem? Você tem um aplicativo PlayStation Remote Play, PS4 Remote Play. O que é o aplicativo PS4 Remote Play você faz? Né? Você liga o equipamento, você pode estar em qualquer lugar aí da sua casa. Dentro da mesma rede Wi-Fi, então tem que ser na mesma rede Wi-Fi. E você abre simplesmente o aplicativo. O game tem que estar ligado. Então, vou abrir o aplicativo aqui e eu aperto iniciar. Apertando iniciar, ele vai buscar o aparelho, vai buscar o iPhone, né? E eu vou ter acesso à tela principal do Playstation, assim como está dessa forma. Então, eu tenho acesso a poder estar tá mexendo no, no, no jogo. Então, eu posso simplesmente tocar, fazer configuração, verificar, posso acessar alguma coisa, vamos então, supor que eu queira acessar o Horizon Chase Turbo. Então é interessante quando você já tem o jogo certo lá, o CDzinho instalado lá, ou o jogo na memória, é interessante, sim, principalmente, principalmente quando você já tem o jogo instalado, tá? Então nesse caso, se eu clicar em qualquer jogo que eu tenha que instalar o CD, ele vai dar a informação que o CD não está lá, tá? Então, eu tava jogando Sonic Mania, né? Então, vamos encerrar. Uh, eu vou clicar e ele vai falar que não está no caso. O Mega Man, o CD está lá. Então, eu consigo rodar. Mas qualquer outro jogo que o CD não esteja lá, por exemplo, como Street Fighter, por exemplo, ó... O disco não tá inserido na aplicação, então é comum, tá? Então você vai ver isso, mas é muito interessante para aquele jogo que às vezes você tá lá Jogando em determinado local e você precisa sair daquele ambiente Talvez porque alguém queira usar a televisão, às vezes quem usa a TV na sala A pessoa quer é, usar alguma coisa, você simplesmente sai dessa área E vai para uma outra área e continua jogando, às vezes tá aquele dia de calor, né? Aí você vai lá e continua jogando numa boa o seu jogo, né? A grande vantagem é essa, você tem a vantagem de ter um, um jogo, você pode jogar a forma que você quiser, tá certo que o Ryzo Chase Turbo, eu acabo puxando para celular que é muito mais integrado, muito mais legal. Mas de repente, se você quiser jogar um jogo desse para platinar alguma coisa na sua conta do PlayStation, tá ótimo, tá liberado para você. Tá fazendo a utilização. Então, assim, eu, eu para mim eu achei muito legal isso porque muitas vezes à noite eu tô fazendo, eu tô jogando, por mais que eu coloque fone de ouvido, tem aquela questão da iluminação. Eu moro numa casa pequena, sabe? Então é muito legal. Às vezes eu tô lá num no local da casa um pouco mais afastado para cozinha ou sei lá que eu não atrapalhe outras pessoas que estão dormindo no horário que eu tô dormindo né então eu posso simplesmente vou virar ao contrário para que consigam um ver eu posso simplesmente pegar e jogar o jogo com a mesma com o mesmo desempenho o celular é usado no máximo qualquer celular pode usar a maioria dos celulares eu posso usar pode ser usado no máximo sim por quê o a questão do desempenho ele está sendo feito pelo sistema do próprio videogame que está sendo. Então você está streamando via rede Wi-Fi o jogo, entendeu? Então o jogo rola muito fluido. Eu posso usar inclusive controles na tela, né? Lógico que eu tô falando e fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas. Eu posso jogar dessa forma, então basta você ter um celular, basta você ter uma conexão de rede Wi-Fi que você consegue estar tá fazendo a utilização. Então isso é muito interessante, faz com que o videogame fique de certa forma portátil também, né? Então hoje a gente tem equipamentos que são portáteis como o Nintendo Switch, uh, o próprio Xbox você consegue rodar em algumas plataformas de forma portátil. Existe até um aplicativo para Xbox ainda não oficial que eu inclusive já fiz já a utilização, é muito bom. Vou estar passando aí para a galera como funciona, funciona exatamente igual a esse aplicativo. Só que o interessante desse aplicativo aqui, que ele demorou, eu acho que é um aplicativo que demorou, ele já estava pronto para a plataforma do, do Android, porque rodava no Sony, né? Então eu acho que demorou para a Sony lançar um aplicativo melhor para estar tá utilizando, tá? Então, assim, é isso aí, galera. Foi mais para mostrar para vocês como funciona a questão do da plataforma. Funciona muito legal. Dá para acessar até sua loja. Olha só a loja de do próprio videogame, né? Então, assim, é muito legal mesmo. Um abraço, galera. Até mais. Se você curtiu, deixa o seu like e manda aí seu recado no nosso canal aqui no Faixa Verde. Abraço é nós.